Prorrogação da quarentena ideológica Falência financeira, emocional e tecnológica É o teste da condição psicológica E a autoavaliação é a poção que faz a mágica Aí Eduardo até parei de contar Parece um pesadelo, demoraram pra acordar Uns fingindo tá bem, outros vivendo a realidade Na mão da milícia me pedindo sanidade Olho meu homestúdio, cacau Frases fortes de repúdio, terra 2020. Que vida aconteceu antes que a gente perceba? De quilograma sou eu, sequência sinistra, população racista. Eu fui chamado, indignado com o fato de ir até que lidar com o retrocesso em massa num país que predomina. Não estão entendendo a hipocrisia precipando bando de antivacina. Eis um mundo sem vacina.